Nosso medo de ser uma pessoa fracassada é muito maior do que o nosso sonho de ser uma pessoa bem-sucedida. A gente prefere ter a desculpa de estar numa mesa com os amigos e dizer que não tem sucesso porque nunca tentou, do que estar numa mesa com os amigos e não ter sucesso porque fracassou três, quatro, cinco vezes. A questão do fracasso atormenta a gente. Nós temos medo de ser as pessoas fracassadas. Nosso medo de ser uma pessoa fracassada é muito maior do que o nosso sonho de ser uma pessoa bem-sucedida. Por isso que a gente não tem. Por isso a gente é paralisado dentro de uma esteirinha Dentro do circuito que colocaram a gente de colégio, faculdade. Se os pais tiverem condição financeira, a pessoa não faz o faz mestrado depois, ou depois. Aí quando sai com isso, está de cara no mercado. E o mercado vai pagar pouco para você. Vai pagar pouco porque o mercado não está preocupado com a sua formação. O mercado está preocupado com uma simples pergunta. Qual é o problema você resolve? Ponto. Não tem nenhuma outra filosofia por trás disso. Tem nenhuma outra questão você é gay, branco, preto, gordo, macro, alto baixo. É qual o problema você resolve? Eu preciso de pessoas. Trabalhando para mim na PWR que resolve o meu problema. Ponto. Eu preciso de pessoas com valor libertário, porque isso me ajuda a resolver o meu problema. Eu vou juntando jovens com valores libertários que estejam disposto a dar a vida e dar o sangue para isso.